Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite, aqui é Heverson da RM Multicel. Vou fazer um vídeo aqui. É... Chegou para nós aqui uma troca do conector de carga do J2 Prime G532. E a gente vai estar tá fazendo essa substituição aqui, tá bom? E resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. Beleza? Que Deus abençoe sua vida aí. Desejar, deixa o seu like se gostou do vídeo. Se não gostou, deixa o dislike e compartilhe aí se você gostou. Eu creio que esse conteúdo vai ajudar muita gente. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe, viu? Vamos lá, vamos pro o vídeo. É, vamos ligar aqui, ó. O ferro de solda. O meu é um 950D. Eu vou estar tá renovando essas soldas aqui na lateral, tá bom? E a gente vai trocar esse conector de carga aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos pro o vídeo. Está esquentando. Ferro de solda. Olha lá, costumo fazer dessa forma, dou uma renovada aqui nas soldas, aqui, nas laterais, e aí depois eu venho com a estação de retrabalho por cima mesmo. Com muito cuidado para não arrancar essas trilhas aqui, tá bom gente? ó, eu ponho bastante solda aqui, ó, e aí quando eu venho com a estação de retrabalho, eu vou jogar mais um pouquinho aqui só para derreter bem, e aí eu venho com a estação de retrabalho aqui, ó, vamos lá, eu vou colocar aqui no vazão de ar 3,5, eu vou colocar ela em 390, que é para tirar o mais rápido possível, para não agredir muito a placa do cliente, Beleza? Vamos lá, ó, começou a brilhar, tá? Aí a gente já vai aqui para tentar retirar ele, de um lado para o outro, com muito cuidado, ó. Brilhou, tirou. Aí vamos lá. Agora que a gente vai fazer a limpeza dessa placa, ó. Pode reparar que não Ficou vestígio, da não rancou trilha nenhuma aqui, ó. Tá? Só renovando aqui, ó. A solda, a solda velha. Aí aqui eu faço o seguinte, ó. Eu faço da seguinte forma. Eu vou colocar aqui um pouquinho de solda, que eu vou passar a malha. Eu vou tirar na malha, tá bom? Eu tô colocando aqui no microscópio pra vocês verem. Aí, normalmente, eu tiro com o sugador, tá? Aí aqui, ó. Aí agora aqui eu vou colocar a outra ponta de ferro para mim poder passar a malha aqui. Minha estação de, re, de retrabalho é uma Tritec 902, muito boa essa estação, gostei muito mesmo, tá? Vou colocar aqui a ponta do ferro de solda e vou ligar ela aqui para gente poder passar a malha de soldador aqui. Beleza? Vamos lá aqui ó, deixa eu dar uma organizadinha aqui opa enquanto isso eu vou colocar aqui agora vou dar uma, uma um jeito agora no no conector de carga Ver, ó, costumo fazer da seguinte forma Eu vou tirar aqui a placa agora e mostrar para vocês aqui o que, que eu faço com o conector de carga que eu vou colocar, tá? Ó, eu tiro aqui, ó, esse plastiquinho, tá bom? Eu vou dar um pausa aqui no vídeo e já volto aqui, pessoal, só um minutinho, tá? Pessoal, voltando aqui a gravação, é, vou mostrar agora aqui para vocês, tá? O conector de carga, eu vou dar um jeito nele aqui, ó. Esse conector de carga ele vem com os dois plastiquinhos aqui, tá vendo, ó, na lateral. Eu tiro, eu tiro, ó. Eu vou arrancar aqui ele aqui, ó. Ó, tá vendo? Porque ele só vem meio que para atrapalhar aqui essa pontinha. Então aqui eu vou tirar, ó. Ó, tá vendo? Tirei aqui. É, deixa eu tirar ele aqui ó aqui não, não essa pontinha aqui não vai interferir em nada tá tirei aqui tirei a pontinha para não atrapalhar aí só um pouquinho pessoal vamos tirar aqui ó ela só acaba atrapalhando tá tirei a pontinha aqui que quando eu for soldar aqui reforçar a solda já derrete fica feio pra caramba beleza aí aqui ó tirar aqui, ó, tá vendo? Com muito cuidado para você não danificar o as trilhas dele aqui do conector, tá? Tirou aqui, ó. Aí eu venho aqui, eu pego a, a solda em pasta. solda em pasta, passo aqui, ó, nas trilhas, ó. E daqui a pouco a gente volta para a placa. Vou passando aqui para vocês, tá? olá E agora a gente vem com o ferro de solda. E, ó. Vendo? olá lá. Tá boa O new aqui é normal. Você dá um toquinho ele já sai, ó. Beleza? Agora vamos voltar para a placa agora aqui, pessoal. A placa aqui é o seguinte. Ó, a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu melhorar aqui, ó. E aqui a gente vai passar agora a malha de soldadora. Deixa eu trabalhando aqui, organizando para não ficar bagunça aqui. Pego a malha de soldadora, ó. Bom, muito boa essa daqui, já uso ela faz um tempo. Passo na pasta e eu venho com ela aqui, ó, pra gente poder limpar, ó. encostou, tá vendo? Já foi tirando, ó, vamos pro outro lado, ó lá, você vê que não tá saindo, depois você vai colocar mais um pouquinho de solda lá, aqui, ó, vai passando, ó, com calma, não precisa ter pressa, ó, Aqui eu vou tirar um pedacinho dela. Corto a pontinha. Vou colocar mais um pouco de solda aqui. Para a gente poder tirar. Olá, lá. Coloco mais um pouquinho e a gente vem de novo com a malha. Tá? Vamos lá com a malha de novo. Vamos aqui, ó. Com calma, ó, saiu. Agora vamos ali para outro lado. Tem uma pontinha aqui que não está saindo, mas ela já vai sair, ó. Olha lá, saiu. Beleza pessoal? Aí vamos aqui com o cotonete, vamos dar uma limpada agora. Ó, limpou, vou dar uma, uma secada aqui agora. Olha lá, mais um pouquinho de álcool. Olha lá, limpou, tá? Muito cuidado aqui, o microfone está aqui do lado, está isolado, tá vendo? Que é para não pegar pasta de solda nem nada. Ó, limpou aqui, ó, tá vendo? Seco mais um pouquinho. E aí eu já vou vir aqui com o, o novo conector. Beleza? O que eu faço aqui? Agora vamos passar mais um pouquinho de, de fluxo, de pasta de, para soldar. Ó. Tá? Nessa parte aqui. Passei. Agora aqui a gente vai colocar o um novo conector de carga. Ó. Tá vendo? Ficou aqui bonitinho, ó. Juntou, tá vendo? Olha lá. As trilhas, tudo, ó. O que, que eu faço aqui nesse momento? Eu pego e dou um calorzinho aqui, ó. 3,5, vazão de ar, 390. Eu quero dar só uma derretida nessas soldas, só que eu não vou concentrar o calor nele. Vou concentrar dos lados, ó. Dos lados, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Olha lá. Começou a brilhar, já foi, ó. Tirei. Viram aí? Tirei aqui, ó. As soldas aqui, elas já pegaram. Já fundiram bem aqui, ó. Tá, então o que, que eu faço agora? Vou soldar os, o terra. As extremidades aqui, as pontas, agora eu vou soldar elas. Tá, vamos lá. Bem aqui, ó. Ah, vamos, deixa eu pegar aqui para dar uma limpadinha nesse, nessa ponta. E aí o que, que eu faço agora aqui, ó. Ó. Soldei aqui. Depois você vai melhorando elas. As soldas. Então aqui é na moralzinha. Olha lá. Soldou. Soldou aqui, tá vendo? Soldei outra aqui, ó. Você fixou bem o terra aqui, ó. Já foi. Dá pra ver aí, dá, né? Fixou bem aqui, ó. Terra. Ó. Vendo? Já era, ó. Viu? Vamos dar uma limpadinha nele aqui agora. Cotonete, álcool isopropílico. E vamos dar uma limpada aqui. Viu que desse jeito aqui a gente não agride muito a placa do, do cliente, tá vendo, gente? Ó. Aqui já foi, tá vendo? Que bonito. Ó. Aí o que, que eu vou fazer agora aqui? Eu vou dar uma reforçada só nessas soldas aqui agora. Mas ó, já ficou bem, tá vendo? Vamos aqui, olha lá. Olha que coisa mais linda. Para a glória do Senhor Jesus, tá vendo? Olha lá. E ó, mas agora eu vou dar uma reforçadinha nela. Vou virar aqui de lado. Vou colocar aqui melhor para vocês verem. Deixa eu focar aqui. Opa! Sobe um pouquinho. Olha lá. Dá pra ver, deu. Vem aqui com o ferro de solda agora, aqui, ó. O meu bacon 950D. 450 a temperatura agora. E o que, que eu vou fazer aqui, ó? Só por cima, ó. Ó. Vendo? Ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Se o plástico tivesse aqui, aquela parte lá, ó, já ia atrapalhar aqui, ó. Ia derreter e ia ficar feio pra caramba. Tá? Ó. E, ó. Beleza, pessoal? Ó já foi eu vou dar só um aquecidinho aqui mas sem novidade ó. aqui agora já era eu vou tirar a placa aqui agora aqui ó vamos lá focar melhor aqui tá vendo aí aí depois você vai dando uma melhorada aqui ó que nem ficou um pedacinho de solda aqui do lado ó tá vendo sempre pega Tira aqui, ó. Aqui você vai, ó, dar uma aquecidinha, ó. Tá vendo? Já foi. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. É, vídeo aqui nem tão rápido, né? Acho que tá dando uns 15 minutos aqui. A gente teve que parar um pouquinho. Mas graças a Deus. Aí, deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. Olha lá. Beleza? Troca do conector de carga do J2 Prime. Esses detalhezinhos aqui, ó, você pega aqui, ó. ó colocou o ferro de solda aqui em cima, ó. Derreteu, tá? Mas aqui, ó, já está bem fixado. Como eu costumo sempre dizer. É, é muito difícil de, de dar um retorno. Dessa forma que a gente está fazendo aqui. Eu troquei muitos conectores, difícil dar retorno, a não ser quando seja um mau uso, né, por parte do cliente. Mas a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês, se gostou do vídeo aí, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo, para que nós possamos cada vez mais crescer aí. Tá bom? Deus abençoe muito, forte abraço, Heverson, RM Multicel.